Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende das redes sociais e os Legista. Hoje eu estou aqui para explicar para vocês como fazer o um assentamento desse produto aqui. Ó. Esse produto é um piso cimentício a 60x60 60, da Admirato Revestimentos. Vamos explicar o passo a passo desse assentamento aqui para vocês a partir de agora, beleza? Primeira informação importante pessoal, a respeito da paginação, tá? Essa área da minha casa é ser um Jardim de Inverno. Nós vamos fazer a paginação da seguinte forma. Parede da casa parede do muro. Geralmente a parede do muro não está totalmente no esquadro. A da casa, sim. A casa é esquadrejada no tempo. Então, toda vez que nós vamos começar um piso, nós sempre procuramos começar da parede da, da parede da casa para o muro. Então, aqui vocês podem ver, o piso já está paginado aqui, inteiro, com recortes aqui. Nesse campo, Onde vai ser o escoamento da água. Vai estar dando um recorte de 35 centímetros. Começando inteiro aqui. Lá no fundo mais 35 centímetros. Então ficou bacana. Ficou um, um, uma paginação interessante. Você pode fazer diferente no seu ambiente. Dependendo de como é o seu ambiente. Você pode paginar de formas diferentes. aí. Lembrando sempre que. A parede da casa está na esquada, As paredes do muro geralmente não. Pessoal, o piso cimentício aterno. Tem uma junta de dilatação entre 2 a 4, você tem essa, essa variação que você pode fazer. Aqui a gente vai fazer com a junta mínima. O espaço é bem reduzido, então eu consigo fazer com uma junta menor. Vou fazer com a junta de 2 milímetros aqui. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com o fabricante de Investimentos. Eles vão te passar maiores informações sobre o, a junta de dilatação do seu piso. Agora a gente vai explicar para vocês uma coisa muito importante. Pisos claros assim, como esse... Tem que ser assentados com argamassa branca Eu vou usar aqui, pessoal, na minha obra A semente cola flexível AC3 branca da Corti É uma argamassa flexível Ela já é própria para esse tipo de, de, de assentamento tá? E por ser branca, ela evita o manchamento das peças Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de piso Cementício na sua obra Seja de tom claro Sempre use argamassa branca de preferência, argamassa flexível como essa da Quartzolite. Pessoal, o assentamento desse tipo de piso aqui tem que ser feito com dupla camada, tá? Uma no chão e uma na peça. Para isso nós vamos usar uma desenhadeira de 10 milímetros. Vão então, serão 10 milímetros no chão, 10 na peça. Por que 20 milímetros? Porque como as peças têm diferença de espessura, nós vamos usar a dupla camada como forma de equacionar as alturas das peças para ele ficar totalmente uniforme. Pessoal, agora a massa pronta. Peça, vamos aplicar a 10mm na peça, começando as peças já paginadas do chão. Primeira coisa, tirar o pó do fundo das peças, tem um pozinho. Espuma levemente umedecida. Tirou o pozinho, aplica camada de argamassa aqui, camada de argamassa aqui, encosta os cordões. Lembrando, cordões no mesmo sentido. De assentamento, beleza? Agora a gente vai compartilhar com a nossa marrita de borracha. Borracha branca para não manchar as peças. Pessoal, assentamento de piso cimentício assim é mais demorado que o de porcelanato, tá? Porque tem vários aspectos. Como ele é mais áspero, fundo, e tem pequenas variações, às vezes tem que colocar mais argamassa, menos argamassa. Tudo isso dá mais trabalho, porque é um porque é um trabalho diferenciado, porque é um piso diferenciado. Aqui vocês já começam a entender como é diferente assentar porcelanato e sementício. Essa peça tem uma espessura ligeiramente é, mais fina do que essa, aqui eu já vou ter que completar com mais argamassa do que essa aqui, então você tem que ir colocando mais argamassa, variando as alturas aí. Então pessoal, como ele é um piso é, artesanal, a gente tem que ir é, igualando a altura dele com argamassa. tá? esse canto aqui, ó, tá quase legal e aqui tá mais fundo. Então eu vou ter que colocar mais argamassa nesse centro aqui para ele ficar por igual. Depois já sentado. tem que levantar e corrigir, ó. Tem que pôr mais argamassa nesse meio. Quando você for fazer aí na sua obra... Você pode escolher as peças é, pela espessura mesmo, tem como escolher. Tá? Aqui a gente começou com uma peça mais alta justamente para não ter problema. É melhor acrescentar argamassa do que, do que ter que raspar o chão. Então aqui a gente está incorporando aqui, ele pegou aqui nesses quatro pontos e o meio não. Colocamos mais argamassa. A gente vai compactar ela agora. Tá? Você pode passar a denteada? Pode. Mas aqui como precisa de bastante argamassa, o ideal é passar com a colher mesmo, como eu estou fazendo aqui. Compactar Ficou legal Dupla camada tá feito ó. Agora ficou legal Respeitar juntos de dois. Bora para próxima. Pessoal, mais duas dicas aqui. Primeiro, a gente nivela as peças cimentícias com tato, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês nessa peça. Precisou pôr mais massa? Levanta a peça, põe mais massa, preenche, compacta. E com a ponta dos dedos, pessoal, você vai vendo aqui o nivelamento entre as peças. Aqui vai passar um, um pouquinho. Então, o nivelamento é feito basicamente com a ponta dos dedos mesmo, tá? Ficou legal? Parou. Tenha sempre na mão uma espuma úmida. Por quê? Mesmo a argamassa sendo branca, se ela cair em algum cantinho, você já limpa... Para não ter problema de sujeira, a junta estou usando aqui junta de 2mm, faz o espaçamento, está feito.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 Rodapés também já colocados, agora é hora do rejuntamento. E o rejuntamento tem certos detalhes que eu preciso explicar para vocês. Primeira coisa, pessoal, é o tipo de rejunte que você vai usar. Você vai usar um rejunte nesse piso aqui, de base cimentícia, tá? Aqui eu estou usando um rejunte é, super fino para porcelanatos e cerâmicas da Quartzolite. É um rejunte cimentício, muito fácil de aplicar. Segundo ponto, pessoal, é que o piso, o piso atérmico, ele é bisotê, ou seja tem um chanfro de cada lado, e você não pode igualar o rejunte nele. Você tem que respeitar esse friso que ele tem. Então, como que você aplica o rejunte lá embaixo, sem igualar com o friso? Com uma ferramenta que te auxilie. Você pode usar aquelas bisnagas de ketchup, ou você pode usar um aplicador de silicone como esse aqui. Você aplica, depois você faz a limpeza com uma espuma úmida. E a dica final que nós temos para vocês, pessoal, depois de você fazer a limpeza, Aplique um hidrorrepelente, um óleo fugante, um hidrofugante, para proteger esse piso que é poroso contra a sujeira. Dessa forma, seu piso vai estar sempre limpo, vai estar sempre novo. Vocês não vai ter dor de cabeça com ele. Beleza? Espero que tenha gostado desse passo a passo. Parceria, o Azulejista, Admirato, Revestimentos. Até o próximo. Fui!